Eleito, eleito Luiz Inácio Lula da Silva para o seu terceiro mandato à frente da presidência da República do Brasil. Venham pra cá, gente, porque não existe segunda-feira no comunismo, ok? Eu não acreditei no resultado da eleição no domingo E desde então estou aqui paralisado, aguardando o meu mito Não podemos liberar Nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto Não passarão De me ajoelhar, rezar no asfalto Pra me acalmar um pouco Você bem que podia enfrentar Chamar uma intervenção militar Aqui até a polícia tá segurando Prometo aguentar aqui trancando essa rodovia E do direito de ir e vir Agora Que faço eu da vida Sem Jair Jair me prometeu Que ia intervir Mas só pediu Direito de ir e vir Como Jair pode Jair, Jair, embora eu não Consiga não passarão com comunismo, não tem segunda-feira é o que eu aviso No abismo em que você se retirou e me atirou aqui com Deus, pátria e família E nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei a tal um ponto